Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um chá com alvinho, um chá muito especial, tenho certeza que vai ser bastante crocante. A nossa convidada de hoje tem 28 anos, mora em Sorocaba, São Paulo. Foi a quinta colocada e estante da minha season querida, Serra Leô. E em a décima eliminada, a portinha da Marge, seja muito bem-vinda, Dona Nai. Obrigada, Alvinho! Queria muito fazer esse chá, mas não tão cedo, né? Eu e não... não... Você vir tão cedo assim, não, amiga. <risos> mas, enfim, veio um Serra Leo atrás do outro, né? A máfia acabando, se destruindo. Acabou! Acabou! <risos> a máfia do é verdade. Enfim. Ah, gente, antes de vocês começarem a acompanhar esse chá icônico, que eu já tenho certeza que vai ser icônico antes de começar, não deixem de... É curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho, faz essas coisas para o vídeo ficar mais bombante. Menina, eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa que a gente tem para falar, né? É Mas vamos lá, vamos começar do começo. É, você era, era citada e acho que até mesmo você tinha essa noção que você chega no All-Stars como um dos maiores alvos da temporada, se não o maior alvo, né? É, eu queria saber como isso impactou no seu jogo, se você tinha alguma estratégia para lidar com esse fato e como que isso mexeu com o seu jogo, assim, como que estar nessa posição foi para você no jogo? Então... É... Na verdade, assim, uma coisa que aconteceu lá em Serra Leoa, que eu levei como aprendizado, foi que a gente não deve largar os grandes alvos para jogar com as pessoas sem alvos, igual eu fiz. Então, eu, nesse, nessa season, eu tentei equilibrar muito, ter abertura com todo mundo, mas priorizar as pessoas que tinham alvo, porque eu sabia que seriam as pessoas que provavelmente não descartariam no, no F7, no F6... É, ou numa, numa F5, como sempre acontece. Então, eu tentei dar uma priorizada nisso, até nessa fase tribal, principalmente, porque se eu tivesse passado dela, se eu tivesse conseguido passar dela, eu sabia que ia ser muito mais difícil para mim lidar com uma merge sem escudos, né? Sem pessoas que pudessem é, carregar esse peso comigo. Então, acho que eu, eu era um dos alvos, mas tinha pessoas também com, com alvo igual, ou talvez até maior que o meu. Aham. Uhum. E, e aí, então, no primeiro momento, você tentou se aliar a essas pessoas e já, já, já foi nesse momento que começou a surgir essa, essa, essa aliança dos alvos e essa aliança era real? O quanto que a não, aliança não. era? Assim, a minha primeira aliança no jogo foi com o Iargo, o Raflen, o Adriano, que nasceu no dia 1. É, uma aliança chamada Tidurs porque a gente estava indo dormir sem aliança, os quatro falando a mesma coisa, e eu falei, poxa, vamos juntar nós quatro então e vamos montar a primeira aliança, é, minha aliança do, do, do jogo. O Iago é uma pessoa que eu gosto muito, o Adriano foi uma pessoa que eu gostei de cara, e o Rafael também, então eu falei, ah, vai ser a aliança da minha vida, sabe? Aquela aliança que você fala, ai meu Deus, tomara que dê certo. Era ela. Não... E aí, com os alvos, no começo foi mais um pacto de proteção, do que realmente uma aliança não foi formado nada logo no começo, a gente só combinou, não vamos se mirar, não vamos se matar para que a gente não caia, então a gente combinou de, de fazer isso, é... mas só no PVD no começo, né? Depois as coisas foram se formando entendi, e enfim a sua fase a sua fase inicial, a tribal inicial. Quando era a tribo Lesong, ainda com a, a, a tribo Lestronda, né, o bonde da Lestronda. Ai, que delícia. <risos> Ai, gente, que invejinha que eu fiquei de vocês, queria visitar Ai, chat. foi maravilhoso, foi maravilhoso. A, a, a, o chat da tribo, assim, a gente tinha é, é, sobre jogo zero, mas a gente se divertia demais. Nossa, se você ver o chat daquela tribo, com certeza foi o melhor de todos. A gente <risos> dava risada. E tinha funk, tinha tudo, né, eu adorei. É... bom nesse primeiro momento alguma algum, você teve alguma surpresa alguma coisa estava saindo do, do seu controle você acha que nesse primeiro momento as coisas estavam caminhando mais ou menos como você estava esperando assim na verdade Bali foi uma sigil bem devagar tipo tudo demorou para acontecer tipo até a minha primeira aliança de dure tipo era muito parada, uh, as coisas no jogo demoraram muito para começar a andar, sabe? É, eu tenho a então, sensação de que o pessoal demorou a começar a falar de jogo também uns com os isso. outros, começar né? abrir. Então, eu tinha uma boa, assim, as pessoas que eu mais falava de jogo no começo eram o Rafa e o Adriano, e o servo e o Kaique, talvez. E aí, assim, as pessoas tinham meio que um medo de abertura, e quem ajudou muito isso foi o Fernando. Ai, gente, tipo, o Fernando ajudou muito, porque como come... quando começou essas coisas de Ai, Fernando está caçando Nayara, é, Fernando está fazendo isso, Fernando está fazendo aquilo As pessoas começaram a me procurar, e aí foi que eu comecei a ter mais abertura Foi aí que lanç... que saiu realmente a Aliança dos Sete Alvinhos, que foi maravilhosa Assuniu Sua homenagem? Ah, eu tô chocada que o nome da Aliança era esse Mas era Sete Alvinhos mesmo, porque eu, eu falei, parece a Aliança dos Sete Monstrinhos, né? Mas vamos colocar os sete alvinhos. E aí realmente casa aí com o Alvinho e tudo mais. <risos> ah, e aí tá. Mas aí, mas aí então, mas então no começo, mas enfim, parecia a sensação que a gente tinha era que os, os, as pessoas de fora do CT estavam meio que definindo o que, que ia acontecer no CT naquele, naquele momento inicial. Não. Não? Porque assim, era, era meio que tinha, tinha pessoa, o ritmo do jogo estava fraco, mas tinha pessoas que estavam muito fora tipo, da realidade. Por exemplo, o primeiro CT que eu fui com o Cris e a Jaque, a Jaque até então não tinha falado com ninguém da, das pessoas que estavam ali no CT. O Cris também não tinha falado com, com ninguém, basicamente. E aí, quando eu, a gente foi conversando com todo mundo, e aí os nomes que, que se ouviam eram esses. Ok. Aí o que aconteceu foi que, antes de eu ir dormir, já que apareceu no meu PV e começou a falar, pediu desculpa, explicou o trabalho dela e super se abriu para mim. Foi uma fofa. E aí eu falei, ah, gente, a menina super legal, por que, que a gente vai votar nela? Vamos no Cris, que, tipo, deixou para aparecer na última, no último momento e ainda começou a causar por fora do CT falando para as pessoas que tava, é, que não estavam no CT, que ia ter fogo no do CT, que um Amazonas ia pegar fogo e não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, o que está que acontecendo, sabe? E aí, <risos> e aí juntando com isso, do Fernando estar tá propondo para as pessoas, quer dizer, isso que é o que chegou em mim, né? Que ele é, tá queria fazer uma move para mandar o ídolo para pro, pro, a pessoa que ia ser votada, para a pessoa me tirar, e como o Cris já tinha falado que ia em mim para o Gustavo, eu fiquei com medo e resolvi pedir o ídolo. Mas foi super tranquilo o CT, não teve nada, nada de novo. As pessoas de fora, assim, algumas pessoas que mais aterrorizaram a gente, deixaram a gente paranoico, mas foi. As primeiras votações ali daquela Twitch foram tudo assim. Pessoa que, que não fala, pessoa que não tem alvo, pessoa que, tipo assim, né? tá cagando para o jogo, basicamente isso. Foram mais ou menos os easy votes, né, até porque, enfim. Isso, isso. A primeira votação que realmente teve alguma emoção, né, vamos falar assim, que quer dizer, não foi unânime, foi a votação do Samuel, mas a gente já chega lá. Antes, eu queria te perguntar da da Gung, quando a Gung era da a tribo dos Pops. Uhum. Eu imagino que deve ter sido um momento bem surreal pra vocês, quando essa tribo foi Amigo, formada. Eu fiz, um meme, eu fiz um meme pra expressar a minha, a, o meu impacto né, e coloquei no meu questionário. Porque a minha primeira reação, sabe aquele meme do Faustão, que tem ele, tipo, todo feliz e depois ele fodeu, oh sabe? Foi tipo isso que eu senti. Eu falei, <risos> cara, meus aliados estão aqui, que legal. Aí daqui a pouco eu, quem é o Boro? Tipo, não tinha. <risos> Não tinha quem, tipo assim, não tinha o de Volt ali, não tinha. Todo mundo se amava, todo mundo era amigo e você ficava, meu Deus do céu, e agora? E aí o outro <risos> a vida de vocês, né? E meio que pediu pra, pra sair. Pra sair. Só que aí ficou rolando um burburinho, no, na, até no, no, no, na plateia, assim, no, pra plateia, de que Mariana falando que a bora daquela aliança na real era, era a Samira. E Samira falando que o Boron da Aliança era a Mariana. O que, que teria acontecido naquele CT se a Bruna não tivesse pedido para sair, Nayara? Então, eu vou contar <risos> a minha visão, o que eu vivi e o que aconteceu comigo. Porque, assim, a minha visão de jogo pode não ser a real. Porque eu também poderia estar sendo enganada. O que eu não uhum. sei até agora. Aquela entrevista da Bruna foi um blind para mim também. Porque os cinco votos contra dois eu fiquei... <risos> Mas enfim, quando a gente entrou ali, a gente começou a conversar com todo mundo. E eu, peguei, a gente fez, eu queria muito proteger os meninos da Tidur, mas também gostava muito da Bia e da Samira. E, e também não queria, tipo, gostava da Mari e gostava da Bruna. E fiquei numa situação delicada. Tive que priorizar, tipo, os meus aliados, que eram o Raflan e o Adriano. E aí eu falei: gente, vamos montar alguma coisa com quem? Vamos montar com a Bia né, beleza, aí juntamos nós quatro maravilha, be be belezinha só que tava muito difícil, amigo, entrar num consenso de voto, porque as pessoas que não falavam de votos eram a Mari e a Bruna tipo assim, que ficavam se escorregando a Mari na hora da swap foi dormir tipo, ai amiga, tô feliz de estar aqui com você e foi dormir, a Bruna você ia falar com ela, e ah, não fala de jogo pra mim que dá arrepio na minha espinha. E aí você ficava, putz, e agora, sabe? <risos> tipo, como que você pode contar com o voto dessas pessoas se essas pessoas não querem falar de jogo com você? Aí ficou, ficou entre esses dois nomes. Aí o rafle me ligou pra falar que queria ir na Samira. E a Mari me ligou pra falar que queria ir na Samira. Aí eu fiquei, putz, e agora, tipo, <risos> entendeu? para cada pessoa uma coisa era melhor. Era meio Nossa. isso. Gente, Sim, vocês... foi aterrorizante. Que essa twist durou uma votação só, né, pra vocês. Graças a Deus, meu filho, porque senão eu não sei o que teria acontecido, realmente. Mas assim, o que ficou mais ou menos certo, a gente não chegou a falar nome, realmente. No começo todo mundo parece que tava falando mais da Mari, mas o nome dela nunca chegou assim, ah, vamos votar na Mari. Tipo, a Mari não fala de jogo comigo, a Mari tá um pouco mais off esses dias. E a Bruna, a mesma coisa, a gente tava no mesmo casamento ali. Sobre o nome das duas. O que aconteceu foi que eu pensei. Se a Mariana sair, as meninas vão querer se juntar. Tipo, a Bruna e a Sammy, que são muito próximos, vão puxar a Bia E vão querer mirar em um dos meninos. E eu não queria que eles fossem voltados. Antes tivesse deixado. E tivesse ido para aquela CT e deixado os meninos sair. <risos> um dos meninos, né? Em especial. Mas assim, aí o que aconteceu foi isso. Eu pensei: se a gente tirar a Mari, a Mari é um número, tipo, tecnicamente mais nosso do que delas, da, da Sami no caso. Então vamos voltar para a Bruna mesmo, porque se a Bruna sair no próximo CT, a gente vai na Mari e consegue sobreviver aqui nessa tribo do demônio. E ficou mais ou menos certo isso. Mas a Sami não ia ser votada, não. Pelo menos da minha parte que eu saiba, não. Uau! Então, quer dizer, a história do 5 a 2, você não sabe me dizer o que, que é, o que, que a Bruna quis dizer lá. Então, o que aconteceu foi que a, a Bruna falou com a... a Mari ligou para a Bruna e falou a mesma coisa da Samira. E aí, a, a Bruna... A, a Mari achava que tinha o meu voto e achava que os meninos iam votar com elas também. Mas, assim, devido a tudo que aconteceu no jogo, eu não posso afirmar com certeza que todo mundo ia votar na Bruna, entendeu? Eu ainda acho que poderia ter acontecido alguma coisa aí, alguém tentado virar o voto, algo, alguma coisa do tipo, entendeu? É, eu acho que eu vou ter que esperar o chá com os meninos, então, para descobrir de fato o que, que ia acontecer nesse, nesse CT. Sim, sim. Até porque, assim, eu, vi, eu via que o Raflen, ele estava próximo a mim, mas ele estava muito próximo a Mari também. Então, eu, eu acho, na minha cabeça, que ele teria um medo de quebrar a confiança dela, fazendo isso com ela, entendeu? Votando na Bruna, que era a pessoa que ela não votaria jamais. Então, acho que é isso. Sim. Não sei o que aconteceria, mas na minha visão, o que estava certo para acontecer seria isso. Entendi. Bom, e aí, beleza. Graças a Deus para vocês, acabou essa tribo. E você foi para Batu. Não foi isso, hum. você já foi para o a é, mais na Batu, a, a leitura que eu tive, assim, já como de plateia, de que estava acompanhando o jogo, é de que você estava sempre numa posição bem tranquila, assim. Eu não via você correndo muito risco na Batu. tô certo ou estou errado? Assim, se Adigo, minha... Eu saí de uma posição que eu estava péssima. Tipo assim, uma tribo que estava muito difícil conseguir chegar num voto para entrar numa tribo que tava, que tava muito boa. Porque eram sete pessoas, tinham pessoas que não eram próximas a mim, ia ter, tipo, pessoas para votar. Ah! E tinha aliados comigo. Porque tinha Cervulo e Bia, que eram do Sete Alvinhas, junto com Sardinha. Eu tinha Adro, eu tinha já Então, tipo... Eu tinha, eu tinha meus aliados comigo, entendeu? Uhum. Então, na hora que aconteceu a Swap, eu fui na moderação e falei moderação, eu amo vocês, entendeu? Porque, tipo, eu fiquei muito feliz da Swap, muito mesmo. Pra mim, eu ia pra Merge com as pessoas que eu amava, com as pessoas que eu amava jogar, e tudo ia ser lindo e cor de rosa, só que não. Eu, olha, eu acho, assim, pra, pra... Eu acho que as coisas iam ter sido um pouco mais interessantes, eu sei que você vocês iam odiar, mas eu acho que a moderação tinha, podia ter demorado um pouquinho mais com aquela, sua, com aquela twist da, das, das, das pops medianas e, e da, das flopadas, porque, porque era, era, era uma, eram tribos muito difíceis de você ler, assim, de você saber o que ia acontecer assim, para a nem, que tá, que nem, assim. nem a gente que estava lá dentro sabia muito bem o que ia acontecer é, a... eu, achei, eu Você... acho que esse CT duplo que aconteceu agora devia ter acontecido tipo, mais um lá e depois ter acontecido porque eu fui pra muito CT na Batur. Tipo, demais, sabe? Se, acho que se eu tivesse ido em menos um, eu ainda conseguiria ter me salvado. Amor, eu acho que tem, eu, eu acho que eu, eu desvendei essa, essa, esse mistério aí. Por que a Batur ia pra todos os CTs? Por quê? Porque tinha uma loop lá no meio, né? Ah! <risos> Ai, amigo, não, não, por favor, não, não humilhem meu Challenge Beast Porque eu, na verdade, eu escondo isso porque eu já tenho muito alvo Então eu não posso ir bem em prova Porque daí as pessoas vão falar <risos> que gente tem que tirar Nayara da Merge Claro, claro <risos> Pra dar uma é. amenizada no alvo Deixa esse alvo pro sardinho, entendeu? Aí, eu já vi Nayara, assim, Nayara ganhar a prova na hora que ela ia ser eliminada do jogo Então, assim, eu, eu sei a Challenge Beast que tá escondida aí É, amigo Pois é, não rolou prova de sorte dessa vez. <risos> é. Mas, amor, o que, que acontecia? Tipo, A galera era ruim mesmo de prova, o outro povo era excelente. O que, que aconteceu que a, a, a, a coisa perdeu tudo? Assim, a Batur perdeu tudo? Amigo, eu vou te contar desde o começo. É, o que aconteceu quando a gente entrou na Batur, a primeira coisa que, que o Servo fez foi montar um chat comigo, ele, Sardinha e Bia, que éramos os quatro dos sete alvinhos, né? E falar pra gente jogar junto quem a gente ia puxar. Aí, lógico, que eu quis... A idiota aqui quis puxar o meu F2, Adriano. Aí, puxei, a gente fez um F5, só que eu não tava confortável, eu não gosto de jogar, deixando as pessoas muito soltas. A... Ele, ele fez um... o servo fez uma outra aliança com a Ana, a Raquel, o Gustavo e a Jaque e o Júlio ficou sozinho. Eu falei, gente, não dá pra deixar o Júlio sozinho, Vou montar uma aliança com o, com o Júlio e eu vou perguntar quais nomes ele quer, a gente vai montar alguma coisa com ele sim porque eu não gosto de deixar as pessoas jogando assim, até porque eu tenho esperança que o Batur vai vencer alguma certeza e a gente vai conseguir ir pra Merge e eu quero jogar com ele, né? Era o meu pensamento. E na primeira prova, eu, na minha cabeça, nós da, da Batur, a gente estava numa, numa posição melhor. Então, é, vendo que o Kaique lá estava desesperado, surtando, o Rainer também, que eram pessoas que a gente queria jogar na, na Merge, é, eu falei, bom, vamos então dar uma atrasada na prova, não vamos ajudar tanto e... Assim, se a gente for pro CT, vai perder alguém que não, não vai jogar na morte com a gente mesmo, pelo menos para dar um tempinho para os meninos conseguirem se estabelecer. Porque eles falavam que ninguém de lá conversava com eles, que o pessoal estava extremamente fechado, que cagavam na cara deles, assim, tipo assim, coisas a nível de Samira surtar e querer quitar do, do, de bali, porque não estava aguentando mais ser tratado daquela forma. Aí tá, fizemos isso na primeira prova, fomos pro CT, e aí já. Tinha o um nome fácil, que era o Gustavo, que, que tava saindo jogando alvo no Júlio e tudo mais. E aí foi isso. As outras foi infelicidade mesmo do Destino, porque, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. Foi, tipo, a última prova pra mim foi a pior, que foi a da eliminação do Júlio. Tipo, segundo, sabe? Ai, que ódio. É, não, e eu acho que aí as coisas começaram a ficar difíceis pra você, né? Assim, quando começou a ter muita eliminação na tribo. As coisas hum. começam a ter que se escancarar, as relações começam a ter que se escancarar, e aí você tem que... as pessoas têm que mostrar com quem elas realmente estão. Né? E isso Sim. poderia ser adiado para um futuro bem longe, se, se vocês fossem para a nerd juntos, né? Assim. Sim. Uhum. É, é, e aí, em que momento que você sentiu que você estava, tipo, que podia rolar uma ameaça assim real? Para mim isso aí? Últimos cinco minutos. Sério? Uhum. Como é que eu então. Me... Con... Porque assim, <risos> te todas as pessoas foi um caos, né? O, o CT foi. que você saiu. Então eu quero que você me, Mas, assim, me conte. Eu... Eu... Eu... eu. eu. Vou te contar desde o começo. Eu tinha. Eu tive uma relação muito legal, como eu contei pra você no... há pouco, sobre o Adriano. E aí eu descobri que ele tava numa aliança com o Chernobyl, <risos> com o Fer, na época. E eu fiquei muito com medo dele Porque ele estava jogando comigo Ele era meu aliado, não tinha me contado sobre isso E era uma pessoa, o Fernando era uma pessoa que estava me caçando Estava falando aquelas coisas de aliança feminina E tudo mais, quer dizer, essas coisas que estavam chegando para mim E eu comecei a ficar um pouco receosa com ele sabe, Tipo assim, ai meu Deus, é, devo confiar? Não devo? E aí eu acabei me afastando um pouco ele veio me procurou, a gente teve uma conversa super bacana, super aberta. Ele disse que queria muito jogar comigo, que queria ser meu aliado, que queria ser meu F2. Eu chorei um monte para ele, tipo, me abrindo. E a gente construiu uma relação muito legal. E desde então, ele era minha prioridade no jogo, assim, número um. Toda vez que acontecia uma swap que eu vi o Adriano, eu pensava, como eu vou posicionar o Adriano... É, de uma forma que seja legal, tipo, para ele, para mim, e para que ninguém mire nele, sabe? Porque o meu medo era um dia, tipo, um, alguém dos sete alvinhos querer confrontar ele, tipo, querer ir, ir para cima dele, e eu sabia que eu ia comprar a briga, sabe? E ia me queimar com seis pessoas por conta disso. Mas esse, essa sou eu, eu sou muito fiel mesmo a, aos meus aliados. Pode essa falar. É uma pergunta. Você tinha falado para o Adriano da Aliança dos Sete Alvinhos? Ele sabia? Ele não sabia, mas eu vou explicar o porquê Essa aliança, ela nasceu exatamente quando o Fernando estava em cima de mim e tudo mais E estava rolando aquelas coisas E ela nasceu principalmente para fazer as denúncias da prova de fotos O Kaique fez lá a relação de fotos E naquela, naquele ponto do jogo, como eu estava meio assim A Tia Duars não falava muito, eu estava meio receosa com o Adriano Eu comecei a me apegar demais a eles quando o Adriano voltou com essa conversa de ah, vamos se abrir, vamos jogar junto, eu vou ser 100% sincero e leal, leal com você e tudo mais, eu pensei, eu não, se eu contar agora, tipo, eu não sei se realmente ele está sendo sincero comigo, vamos construindo as coisas ao tempo e depois eu acho um bom momento para contar. Só que o meu medo de contar para ele nessa fase tribal era exatamente assim. Por exemplo, eu caía numa tribo que tinha labia, sérvulo, sardinha, tipo, ele sabia que eu estaria em maioria, sabe? Ele não ter essa confiança, acabar se desesperando, querer me eliminar, tipo, alguma coisa assim, não, não ter confiança em mim, achar que eu demorei demais para contar, então eu preferi deixar isso, assim, até, até o momento certo, sabe? Quando eu, eu falar, agora eu vou contar. E, e eu cheguei a falar isso para o Cervulo é, no dia do, do CT, eu falei que depois da eliminação eu ia conversar com ele, com o Adriano sobre aliança, e ia falar. E aí a gente veio construindo uma relação muito bacana, que foi se fortalecendo durante o tempo. A gente se falava demais, ele era a pessoa que mais falava no cast. E o Adriano, ele é uma pessoa que te envolve muito. Ele é muito bom jogador. Porque ele fala pra você assim, eu entrego o meu jogo na sua mão. É, você, você é minha meu aliado número um, você é minha prioridade. Ele vai te envolvendo, ele te passa uma confiança, uma segurança. Que você realmente fala, gente, eu não... não não tenho condições de fazer nada contra esse menino. E eu aí, as coisas... Aqui. Oi? Eu acho que eu concluí. E aí, ele me passava várias informações também, tipo, ele me contou que o cérebro queria jogar no meio, que o Sérvolo é, chamou ele para jogar no meio da, da, da Batur, que, tipo assim, o Sérvolo tinha puxado o Gustavo e a Ana para ficar, é, para depois, tanto, se, se precisasse fazer alguma coisa contra a gente, ele teria o Adriano para levar junto, sabe? Ele me passava essas coisas. Então, eu tinha uma confiança muito grande nele. E o que aconteceu foi que... É... Ai, eu saí muito chateado, muito mesmo. Mas não pela traição em si, sabe? Pela forma que foi. Porque quando, depois que o Júlio saiu, ele já tinha comentado comigo que queria montar um chat, eu e a Jaque e tudo mais. A Jaque falou várias vezes que queria esse chat. A Jaque era uma pessoa maravilhosa, que eu amava demais. Eu achei que ia vir amor ou que a gente ia ter uma última prova normal e que a Angung ia para o CT. Enfim, é, acabei montando esse chat que foi aquela da, da foto que ela vazou. Eu super empolgada, super feliz de estar ali com a Jaque, de estar ali com ele. Fui no momento ali de, de, de, de, de estar com eles e tal. Isso foi criado, acho que tipo depois do CT do Julho, quase no final da... da um, tipo, um dia antes da minha eliminação, eu acho, enfim. Aí o que aconteceu foi que, é, quando eu vi que ia ter dois CTs, e aí eu falei, e agora? Porque tinha Sardinha, Bia e Cérvulo das, dos Sete Alvinhos, tinha o Adriano, que era meu F2, e eu não ia mirar, e sobrava a Jaque. Por mais que eu não quisesse votar nela, por questão de prioridade, de pessoas que estavam jogando comigo já há um tempo, era o que faria mais sentido para o meu jogo. Mas eu gostava demais dela, porque a Jaque é uma pessoa que te encanta muito, sabe? E aí eu cheguei para Adriano ele falou assim, Nay, e se a gente for para o CT amanhã, o que a gente vai fazer? Eu falei, ah, Adri, é... o que você quer fazer? Eu sei que você não quer botar na Jaque, o... tipo assim, eu tô com você, me fala o que você quer fazer. E aí ele falou assim para mim, não, eu sei, não é isso, tipo, eu tô te falando isso é... porque eu sei que a Jaque, a Bia já saiu soltando o nome dela e por mim tudo bem. E começou a falar para mim como se estivesse tudo bem na né, Jaque, porque ele sabia que ela não estava na aliança de cinco que a gente criou no início da Swap, e que, é, que para ele estava tudo bem, ele só estava chateado de eu criar a aliança. Mas em alguns momentos ali, ele já tinha falado para mim, para a gente fazer esse grupo. E aí eu fiquei meio tipo, em choque ali na hora da forma que ele falou comigo, mas tudo bem. E me senti péssima, péssima, péssima. E falei assim, gente, eu não quero realmente eliminar Jaque, porque se eu pesasse, se eu colocasse na balança as pessoas que estavam mais próximas, assim, emocionalmente de mim, que tinham uma conexão maior comigo, ela tinha uma conexão maior, até que o próprio Sardinha, porque o Sardinha, a gente não conseguiu ter essa, essa liga que a, gente tinha, que a gente tinha em Serra Leoa, sabe? A gente jogava junto aqui, mas não era aquela coisa de prioridade, de F3, que a gente não tinha isso. E aí, é, eu pensei muito, e eu, só que assim, eu não queria, não queria ser eu a pessoa a falar. Tipo, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Porque na, naquele momento era muito complicado pra mim, porque eu estaria traindo qualquer um dos meus aliados, entende? Então, eu só, no dia da, do CT, eu, eu liguei pra ele chorando, falando que eu gostava muito da Jaque, que eu tava me sentindo muito mal por ter feito o grupo, porque, querendo ou não, implantei uma esperança nela, e ele o tempo todo, me tranquilizando e falando que não, que isso faz parte do jogo, que a já, já que entender e tudo mais. Eu, tipo, é, mas eu não sei o que, Enfim, ficou nisso. Eu entendi o quê? Que para ele também era melhor ir com aquelas pessoas da Aliança que a gente criou no começo da Swap para Merge. É isso que qualquer pessoa entenderia. O Adriano era meu F2 e era minha prioridade. Se ele tava falando que era aquilo que eu preferia, era aquilo que eu preferia. Vamos, eu, vou, eu ia jogar, tipo assim, não, não vamos eliminar a Jaque, pronto. Não. Falei, tudo bem, então. Apareceu a substituição da Jaque, que era o Juan. Tá. A, o Juan foi substituir a, ela, ele veio falar para mim o, que, que, o que, que a gente ia fazer se caso a Jaque ficasse imune. Não. E ele me disse antes que ele votaria no Sardinha, porque ele não queria votar na Jaque. Guarde essa parte. Olha <risos> o meu dedinho, guarde essa parte. E mas cara aí. Em que momento que isso mudou? Você disse que ele estava é, meio que conformado com o Jack. E aí, em que momento que ele não que eu vou estar Não. Ele falou assim para mim que não queria... Ele, ele falou assim que tudo bem a Jaque ser eliminada, que ele sabia tipo assim, por ele tudo bem, que a Jaque não era prioridade dele, que eu e a Bia éramos prioridade dele e que, é, só que ele não se sentiria bem votando nela. Se tudo bem, ele, vota, se ele se ele votasse no Sardinha, que era uma pessoa mais distante dele da tribo. Aí ele falou, depois é, você me fala o que você acha disso. Legal. Aí a Jaque arrumou a substituição, e ele falou veio me contar que ela tinha arrumado o Juan, e que o que, que a gente ia fazer. Daí eu peguei, ele falou assim, o que, que a gente vai fazer se ela perder? Eu falei, ah, Adri, eu, assim, pode contar com o meu voto, em você eu não vou, tipo, isso não tem chance de acontecer Aí ele falou, ah, mas aí eu vou, eu, tipo assim, eu, eu me sinto que eu fico muito na sua mão e te coloca numa situação delicada Porque eu sei que tem outras pessoas aqui que, que jogam com você também E vai ser, vou deixar você numa situação muito complicada Aí ele falou, eu falei, não, fica tranquilo que, tipo assim, eu vou conversar com o pessoal, tipo como se, vou puxar o cérebro, vou puxar a Bia, vou conversar com eles e a gente vai arrumar um consenso, um jeito de que eles não, não mirem em você e aí eu fui, e falei com a Bia, falei, Bia, o que, que você acha? tipo assim, eu confio muito mais no Adri nesse ponto, tipo a gente veio tendo uma relação de se falar todos os dias, durante o jogo todo, não tinha como eu mirar simplesmente nele e a segunda pessoa que era mais menos próxima de mim, dos três, não que nenhum fosse, não que ele não fosse meu aliado eu amo sardinha mas naquele ponto do jogo, ele não tava tão comigo quanto o Adriano. E eu falei pra ela, vamos no, no Sardinha então? Ela falou, vamos. Ela deixou o voto no Sardinha. Liguei pro servo conversei com o servo Perguntei o que ele achava. Ele falava achou ótimo. Falou que ele eh, queria também ir com a Jaque pra merge. E eu falei, legal. E, tipo assim, até pensei na hora. Eu falei, até prefiro que a Jaque ganhe a prova agora. Porque eu não queria tirar ela realmente. que ela é muito especial. E aí, eu desliguei o telefone. E tudo ficou mudo. E aí eu senti o gelo na minha barriga. A Sardinha veio no meu PV e falou, nai o Adriano falou que tem um ídolo e vai usar e vai me eliminar. Aí eu falei, gente, mas esse não é o perfil de jogo do Adriano. O Adriano não é assim. Não acreditei ainda no Sardinha. Desculpa, Sardinha, te amo. E aí eu falei, esse não é o perfil do Adriano de jogar. Tipo, não acreditei. Aí eu fui chamar ele pra perguntar o que estava acontecendo. Eu falei, Adriano, Adri. E aí ele já me mandou um áudio me esculachando, falando que não queria jogar comigo e que o que eu fiz com a Jaque foi desumano e que foi a gota d'água para ele e que ele não queria mais jogar comigo e que naquele CT ou ia ser eu ou ia ser ele, que tipo um dos dois ia ficar para trás. Eu, tipo, foi um choque para mim. Aí eu falei assim, mandei um áudio para ele, ó, oh, não vou fazer nada. Não tinha o que eu fazer também. Porque a Bia tinha ido dormir. O cérebro não ia se queimar por minha causa, tipo, eu até acho que, talvez, eles até tinham combinado isso, tenho minhas dúvidas se não. E a Jaque já estava sabendo que eu tinha mirado nela, naquele momento ali, não ia jantar nada. O sardinho já sabia que eu tinha falado que ia nele, se caso a Jaque ganhasse a prova. Então, eu só tive que sentar e esperar minha eliminação. E aí, ele usou o ídolo dele lá para fazer o showzinho, que ele ia fazer o jogo dele. E essa foi a história linda da minha eliminação. Entendeu? Entendi. eu vou te pedir. Peraí. Peraí, que eu tô recapitulando. É, é porque uma hora travou. E aí, só porque. Entendi essa linha de raciocínio. É só porque, para eu resgatar, para caso não escute, se tiver travado para as pessoas lá na hora. É, o Sardinha, é, quer dizer, o alvo inicial era já que e aparentemente Adriano estava de acordo com isso. Mas eu queria votar ele votar no Sardinha. Uhum. E, e aí o Sardinha, é, é, aí tipo assim, eu acho que eu perdi a parte que o Sardinha era o alvo principal, que, que a Bia foi mesmo, ah. o, o voto mesmo. Ah. É porque a, a, a Jaque foi pedir substituição para o Juan Constantino. E ela avisou isso antes. E aí, a probabilidade dela, a a prova era muito grande, e aí você tiver que no do álbum e foi ah, vazio. Exatamente. Ah, você travou, amigo. Você está vazio e ficou sabendo disso. Então, aí o que, que o Adriano fez? Na hora, na hora da minha eliminação, ele jogou isso pro Sardes. E o Sardinha ficou puto comigo. Tipo, me traiu porque ela fez isso, que overplay. E a Jaque já tava puta porque ela já tava sabendo que eu tinha mirado nela. E foi isso. Aí Sim. eu eu restou eu sentar e esperar o show dele lá, gritando que ele queria fazer o jogo dele, que tava fazendo mal pro psicológico dele o meu jogo. Amigo, é essa parte que a plateia vai me odiar, vai me julgar, mas eu quero que se foda, porque assim, eu não aceitei, eu fiquei muito chateada com isso, porque eu acho que tem formas de você tirar um aliado e fazer uma big movie antes da merge, sem precisar é, pintar a pessoa de vilã, falar que ela fez jogo mental, que ela deixou você com o com, com, com consciente pesado, que ela quer fazer o jogo dela, sendo que todo momento eu perguntei o que ele queria fazer, que a gente ia pensar juntos, e ele jogava a responsabilidade nas minhas costas. Quem falou o nome do Sardinha primeiro foi ele, e como que eu, como eu sei, porque eu estava lá, que tudo que sai na entrevista, as pessoas falam, não, mas tá mentindo, porque agora saiu que é inventar mentira pra colocar alvo em mim. Eu fiz um... Uma gravação mesmo dos áudios principais dessa, dessas últimas conversas, dele falando que para ele era melhor se a Jaque não ganhasse a prova, que ele estava torcendo para a Jaque não ganhar a prova, porque ele sabia que ia ser pior para o nosso jogo. Ele falando que eu e a Bia éramos prioridade dele, que a Jaque não estava nessas prioridades. Tudo que me fez entender que para ele estava ok votar na Jaqueline, para depois ele falar que veio em cima de mim porque eu estava eu tentando mandar no jogo dele, sabe? E aí, assim, é... isso não vai mudar nada no jogo dele, porque o Adriano é uma pessoa que provavelmente deve estar melhor posicionado nesse jogo. É, ele deve ter inúmeras relações que ele conquistou da mesma forma que ele fez comigo. Ai, porque eu sou ovelhinho de Cristo e tudo mais mas eu vou fazer isso para as pessoas verem porque depois que eu saí eu recebi muita mensagem ai ah, não acredito que você fez isso não acredito que você fez aquilo nossa você foi eliminada por causa disso eu não fui gente eu fui eliminada porque o Adriano queria fazer a movie dele e tipo assim ele indo para a sem mim entendeu tipo eu não, eu não fiz nada de errado no meu ver e as coisas que ele pintou, do jeito que ele distorceu a conversa, eu fiquei de errada. E eu não acho isso certo, não. Então, assim, eu vou colocar o link mesmo das conversas. Quem quiser achar ruim, que ache. Porque, tipo, é muito ruim quando você sai é, com uma fama de uma coisa que você não fez. E isso eu não vou aceitar. Isso é uma coisa que me doeu muito, sabe? Nesses últimos dias. E tem o... assim... e aí teve o... Eu acho já está um pouco respondido, mas sobre o voto da Jaque, né? que a Jaque falou, você erudiu ela, que né? foi toda uma coisa, que você deu Amigo, foi um voto muito ele emocional. não deve, ele não deve ter contado para ela que eu passei o dia inteiro na ligação com ele chorando por conta disso. Se eu soubesse que tinha uma chance da gente conseguir virar os votos se ele tivesse sido sincero comigo e falado, não, nah, eu não quero eliminar já que se ele tivesse falado simplesmente isso para mim já seria o bastante, porque eu ia ter falado, tá? Quem, quem que você consegue de volta? Você acha que a gente consegue puxar o cérebro? Você acha que a gente consegue puxar a bia? Amigo, tava na porta da merge, sabe? Eu nunca ia, tipo assim, contra ele, contra o que ele queria, porque a gente tava junto e era isso que importava para mim. Agora, ele me fez acreditar que ele não priorizava já no jogo que ele queria levar aquelas pessoas daquela aliança pra depois jogar toda a culpa em mim e, tipo assim, colocar o movie como tipo, ah, eu fiz isso porque ela estava acabando com a minha saúde mental. Ah, vai se fuder, né, amigo? Pelo amor de Deus. Hipocrisia que tem limite. E você, agora, assim, olhando de fora, tá tudo beleza. Estamos passando tipo, dias... Não entendi. Amigo, travou! Meu Deus, volta! Tá, tá, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, você acha que a sua eliminação ela foi arquitetada previamente, ou que foi realmente uma coisa de em cima da hora ali? Claro que foi arquitetada, amigo. Ele já queria fazer isso. Eu não, a única coisa que não ficou clara para mim é porque o servo não procurou depois para se explicar ao lado dele. E falar que ele não sabia de nada E que ele foi pego de surpresa tanto quanto eu Mas não quis se queimar com o Adriano Porque o Adriano colocou ele na parede Ele e a Jaque E tipo assim, vai votar comigo E tipo, é isso, entendeu? E ele não queria se queimar com duas pessoas Que ele tinha certeza que ia ficar E que tinha aí Idol, inclusive E ele acabou votando junto Pra, tipo assim, sabendo que Estava fundando o negócio E não tinha o que ele fazer Só Sim. que eu não sei não sei então... se foi isso mesmo, se o, o Cervo tipo falou isso antes pro o Adriano. <risos> Tem muita coisa que tá. Que tá. A única coisa ah. que eu sei é que é que ele já, na minha cabeça o Adriano já queria isso, sabe? E ele fez todo esse tipo, ficou na ligação comigo ouvindo a chorar, tudo já tipo sendo falso mesmo e e sabendo o que ele ia fazer. Sim, entendi e Então, na sua, na sua... Quer dizer, aqui, na sua, no seu ponto de vista, o, o seu maior erro, assim, te ferrou com o seu jogo, foi ser confiado demais no Adriano, você assim, foi ter priorizado o Adriano. É, amigo, eu não tenho muita sorte com a F2, né? Não sei se você já percebeu. <risos> e... Pode falar. Desculpa. É, não, é, é porque, assim... Que, gente, a coisa foi exatamente a sua leitura, essa sua percepção, não tem tanto correta que me deu o seu jogo, foi ter confiado na pessoa errada, de priorizar na pessoa errada e... Foi, foi. foi ter confiado demais, mas, amigo, quando você ouviu os áudios, você vai ver que não tinha como não confiar, sabe? Eu não me culpo por ter confiado. Eu, eu acho que eu não fiz nada de errado, eu fiquei muito chateada não de ter saído, porque eu acho que, sim, eu fiz o meu melhor, eu joguei da forma que eu queria, eu não fui uma jogadora passiva, você sabe que eu não, não sei esperar as coisas acontecerem, eu gosto de pensar, é, mas eu sou divertida também, eu gosto de, de tipo, fazer o povo da risada e, e me divertir, sabe? Principalmente, eu me diverti muito em Bali. E, e eu não me arrependo por isso. Eu não saí chateada com a eliminação, eu acho que eu fiz o que eu deveria ter feito, mas eu saí chateada com as atitudes dele, para me eliminar, não precisava daquele show, não precisava me pintar de errada, ele poderia simplesmente ter falado que tirar a Nai, ela, ela era uma jogadora que eu não queria jogar, eu queria seguir junto com a Jaque Sardinha, e serve enfim, pra que tudo aquilo, sabe? Me pintar de ruim pras pessoas que eu amo e que eu tinha um carinho imenso, sabe? E quais são as expectativas para a Norge agora, o que acontece, assim, no primeiro momento? Não entendi. Para a agora, o que você acha que no primeiro momento? Eu acho que a Samira vai sair hoje, deve estar saindo daqui a pouco, porque essa prova não, não ajudou muito ela, né? Porque era uma prova que não beneficiava as pessoas que estavam no bórum. Eu acho que as duas primeiras votações vão ser de volts, e aí vamos ver o que vai acontecer depois. Mas eu acho que. Pode falar. Algum. Palpite, o que vai acontecer depois eu acho, eu acho que quando sair Rainer e, e depois a Sami, talvez depois não sei, a Bia, se ela não conseguisse posicionar. Eu não sei porque eu não sei como tá o jogo agora, né? Eu saí, entrou, começou uma confusão e não sei muito bem como tá as coisas, mas é, vamos ver o que, que vai dar. Eu sei que tem pessoas que eu aposto que vão muito longe sim. E tipo, o Adriano é uma dessas pessoas que eu tenho certeza que as pessoas vão levar ele até por, pelo papo dele exatamente. Ele é muito bom em, em iludir as pessoas de que ele é uma pessoa confiável e tudo mais. Você vai ver depois no meu material. <risos> bom, só, Ô, mãe... eu vou te pedir licença um segundinho lá. Ô, mãe, achei que ele lá, já vou. É, é... Então, amor Vamos para as estrelinhas, então como, como você percebeu As estrelinhas estavam mais baratinhas Consegui tirar várias Que eu sei que você deve estar morrendo de uma hora de distribuir estrelinhas Para as pessoas <risos> é, Vamos lá Você vai distribuir as estrelinhas E depois, no final, a gente é, A gente Comenta, se você quiser Tá bom é, Até Três para cada um. Adriano. Zero. Sim. Ah, Bia. Cinco. Jáque. Cinco. Sardinha. Não ouvi. Sardinha. Cinco estrelinhas, aí é sardinha! sou as estrelinhas aí na conta. <risos> <risos> e um o <férvolo>? Uma. <risos> Sobra, né? Uma, um estrelinha. Então, ficou cinco <risos> estrelinhas para a Jaque sardinha, uma para o e nenhuma para o Adri. Você quer comentar? Ah, a Jaque é uma pessoa iluminada, maravilhosa. Eu amei muito conhecer ela. E, e tanto que no dia que ia acontecer a eliminação dela, eu queria muito ter falado com ela, eu, eu não queria mentir para ela Porque eu gostava muito dela, eu só ia fazer esse voto mesmo por todos os motivos que eu já expliquei Mas o Adriano não me deixou falar com ela, talvez, acho que porque ele sabia que eu ia acabar descobrindo tudo, né Então talvez esse seja o motivo, ele falou que ela ia surtar e que ela ia sair falando do nosso chat para as pessoas, enfim mas ela é uma pessoa que eu amo muito, e eu sei que ela tá chateada e decepcionada comigo, mas eu quero que ela saiba que eu quero ver ela na final e ela tem muita capacidade para isso. Porque ela é uma pessoa super carismática. E esse suíte é teu, garota. Vai, vai longe. a Hã? O switch é da... É da Jaque, com certeza. Maravilhosa. Ah. <risos> Ô Mari, <risos> eu vou ter que te pedir para ser uma emergência aqui em casa. Eu vou ter que te pedir 10 segundos. Fica aí que eu já volto, tá? tá um segundinho. Pode, pode fazer <risos> uma piada para as pessoas, pode fazer o que você quiser. Um tá segundinho, eu já volto. Voltei. Ai, tu voltou tão rápido. Ai, eu, eu, eu fui ver o, o, o CT lá, como tá. Ah, Calma aí. Sim. Deixa eu arrumar aqui no. Que eu me perdi. Tá, eu também me meio... Então, bom. Tá. Tem mais algum comentário sobre estrelinhas? Ah, cinco estrelinhas, eu vou falar bem rapidinho, porque a gente falou bastante na entrevista. Eu nem falei tudo que eu queria ainda mas cinco estrelinhas por sardinha, porque ele é maravilhoso. Eu deveria ter me aproximado mais dele, foi um erro meu, porque eu sei que ele não é, não é uma atitude dele. Então, eu queria que ele tivesse, ido, deveria ter ido lá e feito ele fazer, ser meu F2 nessa temporada, porque provavelmente eu não estaria aqui agora. E, e cinco para a Bia, porque ela é fantástica também, apesar dela estar tá, tá aí só levando na boa maré, dormindo e tudo mais. Ela é uma aliada incrível. E zero pro Adriano, porque ele é manipulador mesmo. Ele faz você acreditar nas coisas e depois fala que tem que ter a coragem de falar de palavras, gente. Ai, É muita coragem da pessoa. E é isso, Amore. O que mais que a gente e vai ele? falar? É. <risos> ah, eu me... ah, pro Cérvulo, porque até eu descobri que como que aconteceu Pô, essa história aí direito. Tô com o olhinho aberto aqui com ele. Mas ele é incrível também como pessoa. Mas como jogador, é uma estrelinha. Pô. Muito bem, vamos então para as sua as perguntas da plateia. A primeira pergunta é o Na... Você tem o social e você é mega forte. Tinha alguma coisa que você teria, teria feito de gente para ter evitado o alvo? Você tinha algum plano B que você acabou deixando de usar por algum motivo? Não. Eu fiz tudo o que eu queria. Eu acho que o que eu podia fazer para diminuir o alvo era as pessoas confiarem em mim e, e me aliar as pessoas certas, e acho que isso eu fiz. Eu estava com um jogo relativamente bom, e acho que foi realmente felicidade do destino. É, não tem nada que eu né? Você fazer foi pega de surpresa, não deu muito para você ser no B ali naquele momento. Né? É, não, não teve, não deu tempo. A ah, segunda pergunta é a do Térreme. É, Nayara, um absurdo essa eliminação, o fato sprint merecia mais. Lando da pergunta, se você tivesse caído na outra trilha após a sua você acredita que teria tido uma chance melhor de sobreviver? Eu não sei, porque eu acho que ia ser difícil, mais difícil para mim jogar do outro lado. Mais difícil. Provavelmente. É. Porque os aliados ali eram Iargo, é, a Isa eu comecei a me aproximar agora, é uma pessoa muito legal também, mas eu não sei se, se ela iria jogar comigo ali Porque eu não tinha muito, muita conexão com o Léo e tudo mais, eu ia querer jogar com o Rainer e Kaique E aí eu ia, acho que eu ia acabar lá no Bórum com eles ali também Talvez eu estaria na Merge porque a gente teria ganhado as provas, né? <risos> a próxima do do Bonome, ele o que ele precisa fazer para você aceitar as casas hoje. <risos> Ai, que fofinha Ah, é, deixa eu pensar. Ai, que vergonha. Ai, gente, eu sou tímida. Ai, gente, eu tenho muita vergonha. Mas, amigo, vem pra cava, vamos conversar. Vamos resolver isso aí, porque eu também já tô chegando nos 30, né? Os cabelinhos brancos já aparecendo. Vamos resolver logo, esse curtir <risos> E a próxima pergunta vem do cast, então, quando é do cast a pessoa não me fala nada, ela é anônima. É, Por que, mesmo sabendo que o jogo é conhecidíssimo e estando com alvo, ainda assim você resolveu tão overplay? Ah, essa deve ser do Sardinha. Ele foi uma, uma pessoa que usou essa palavra comigo, que foi overplay. Eu expliquei o que eu tentei fazer. Eu sabia que eu tinha alvo, mas, gente, eu estava numa situação que eu queria defender meus aliados, todos eram meus aliados, e eu tive que ir me dá o meu melhor. Eu não ia só sentar e esperar, tipo, o Adriano ser mirado ai gente, o que vocês querem fazer, sabe? Eu não sou, no jogo assim, vamos pensar junto e aí gente, o que vocês querem, não sei o que, o que vocês acham do Serginho o que vocês acham não sei o que, entendeu? Não dá pra esperar perder a prova, esperar a Jaqueline perder a prova pra gente pensar que a gente ia nela, entendeu? Isso Sim. tudo teve que ser pensado antes e, e os motivos eu expliquei aqui. Eu sou uma Muito pessoa demais. que... Eu, eu acho que sabe qual é o meu erro? Eu não me priorizo, sabe? Se eu tivesse ficado quietinha na minha, talvez eu estaria na merge. Então, talvez ainda, porque provavelmente ele ia fazer o move de qualquer jeito e eu estaria com, com medo e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que eu fico tentando demais salvar as pessoas que eu gosto, com medo de aliado sair. Ai, gente, próximo jogo eu tô nem aí, viu? Tô cagando, já tô avisando. Ai, ai. Sai. Vamos muito Outro entendo. quadro preferido de todos, que é o tal Alvinho. As vão ter sorte para escapar desse Alvinho agora, porque são cinco pessoas e três, Alvinho, e três números. Então fala para mim três números de um a cinco, para ver para quem vai o Alvinho. Dois, quatro e cinco. Abre, Bia e Jaque. Para quem vai ao Alvinho e por quê? Hum. A Adriano. Eu não vou tacar ovo nas meninas, que elas são maravilhosas e tudo pra mim. <risos> e minhas amigas. Brincadeira. É porque realmente foi tudo isso que eu falei aqui. Eu acho que ele deve estar fazendo isso com muito mais pessoas do que eu. E as pessoas vão cair no papo dele, vai adiantar bolufo que eu tô falando aqui nessa entrevista. É, ele realmente, eu achei que ele foi muito... Não, não, igual falei, não foi o voto, não foi a trai... não foi... Quer dizer, o voto sim. Não foi a traição, mas... O que ele escreveu no voto dele, o que ele falou para mim no PV antes de, sair, de eu sair, me deixou muito mal. E, e eu acho que não tinha necessidade nenhuma, sabe? De tudo aquilo para me tirar. De toda aquela encenação, de todo aquele papinha, de todo... Ai, enfim. E é uma pessoa perigosíssima, que, que provavelmente eu sei que vai, fazer, vai ter que fazer isso com muita gente, porque ele tá aliado com várias pessoas, provavelmente. Então, é, atenta. Vamos deixar as pessoas descobrirem por elas, né? E é isso aí. Muito Então, quer ver a Adriana... A já que depois, né? é, e já sabe. É, uma, e assim, é uma pessoa que eu sei que todo mundo que tá ouvindo vai falar assim, ai, é, mas o Adriano é fofinho tal, tá, né? Não, não, porque o Sardinha falou isso para mim no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá. Ai, eu tenho medo do Adriano, o Adriano é uma pessoa perigosa, eu não a escutei. O Sérvão me falou isso, eu não escutei. Mas, enfim, é... A gente fica cega mesmo, né? Por F2, meu Deus. Bom, vamos sair do estresse agora, então. Vai para a parte fofa da entrevista, que são as de açúcar, Você ah. recebeu alguns. É, o primeiro deles foi na ainda Ai, mas, que linda! Mas não éramos tão próximas antes do jogo. Eu nunca imaginaria que iríamos nos dar tão bom. Você foi uma grata surpresa. Um ícone de estratégia e de entretenimento. Uma pessoa extremamente aplicada, que vara vale a noite para ganhar a humanidade, não tem como não admirar. Quero ser como você quando crescer. Quem, que em, 2019, quem em 2019 tem coragem de queimar Barbie? É triste no primeiro menino, do melhor signo que é touro, obviamente. Você está no meu coração, agora compra contra um cão. Ai, que fofa, gente. Ai, até é uma linda, né? Eu amo demais essa menina. A gente se divertiu muito. É, com os nossos memes, inclusive alguns memes dos meus questionários foram com a cara da Step, que ela é um meme vivo. E ela é demais. Te amo, amiga. E a gente tá lá na Foperosa fofocando agora, tricotando. Próximo, honra é da Samira. Nai, eu sempre soube que te chamavam de fada, e eu pude perceber bem o porquê. Você tem realmente uma magia de outro mundo. Obrigada por me ouvir quando eu queria quitar do jogo e me acalmar até eu rir existir e desistir. Obrigado por aquele primeiro CP do jogo de medo e de ser afiliado. Obrigado por todas as vezes que me fez fique com seus comentários e posts debochados. A Marge perde muito você aqui. Te amo, amiga, já tô morrendo de saudade. Ela é uma linda, Samira. Eu nunca imaginei que eu ia me dar bem com a Sammy, porque eu entrei aqui chateada com ela pessoalmente, como pessoa. E eu falei: "Ai, ah, vou ter que jogar com essa Mira, tipo, tô chateada com ela, Ai. Mas enfim, fui e me apaixonei porque eu conheci ela mais a fundo e vi que que ela é maravilhosa. E vale foi foi foi muito bom para mim por isso, sabe? Conheci esse outro lado da Samira que eu não conhecia e consegui passar assim que superou totalmente tudo qualquer chateação que eu tivesse com ela. Ah, legal. A próxima <risos> é a Débora. Prepara que isso é grande. Amiga, esse ano eu tive o prazer de torcer para você e ter você torcendo por mim. Como é bom te ver jogar! Sua alegria contagia, sua força e garra são algo que me deixam fascinada e você só foi mirada por ser um brilho forte demais para alguns. Você nunca desaponta quem torce por você e hoje eu posso dizer com todo carinho do mundo: sou naiara de coração. Você entrou na minha vida de forma singela e cada dia que eu conheço essa mulher maravilhosa, a beleza exterior é apenas um décimo do que ela tem dentro do coração, eu me sinto honrada pela sua amizade. Você fará falta em Bali. Se chegasse a Merge, com certeza viriam mil premiações, mas você já tem tantas. Essa seria especial, mas você é especial. Fique bem, seu jogo foi lindo de acompanhar e espero receber mais mensagens agora que o cast não irá ocupar o seu PV. Te amo, minha grande estrela. Ai, que linda, gente. A Débora é uma torcida maravilhosa. Ela é toda, toda empenhada, toda preocupada. O primeiro CT, ela já estava preocupada comigo. E ela foi um apoio tanto. É... Ela é maravilhosa. Enfim, é isso. O próximo é do Rainer, que oh. não ia mandar torrão para ninguém, mas decidiu mudar de ideia maravilhosa no coração dele. Ah, ah, eu vou falar sim. Esse torrão é para vocês dois, Ná e Kaique, que estiveram comigo nos momentos de paranoia e apresentação. Hum. Vou ter a de ficar criando teoria da conspiração com vocês e sentir o quentinho que vocês me davam. Eu amei essa proximidade criada ainda mais nessa temporada. Amo vocês. Eu não faria torrão para ninguém do cast, mas vocês merecem isso e muito mais. Eu não acredito que eu tive que dividir o meu torrão com o Kaique, gente, isso é desumano. Agora estou chateada. <risos> Vou pegar meu martelo. Gente, eu amo esse menino, eu, amo, eu amei o Kaique. Gente, sério, Álvaro, eu tinha que acordar de manhã para trabalhar e a gente ficava tipo, três horas da manhã, criando teoria da conspiração que o Cervulo tava é, fazendo não sei o que pra tirar gente que o Cervulo tinha vazado a aliança e não sei o que, que o Cervulo tava jogando dos dois lados, que o Cervulo que fez os moços pra encupar o Fernando tipo, várias teorias das conspiração, meninas eu não tem ideia, até a teoria da capa o Rainer criou, foi assim, incrível os melhores dias da minha vida foram, tipo, dando risada com eles <risos> <risos> melhores momentos do jogo o próximo torrão é do Rafa Ruivo. Meu amor, minha Barbie, meu F2 de Serra Leoa. Sinto falta de estar no jogo contigo e ter suas ligações para falar besteiras durante a noite. Sei que você tem estado em momentos bem focados em seu futuro e eu sempre acompanho de longe. Quero que você saiba que eu sempre desejarei sucesso para ti. Te adoro demais. PS, compre sua vaga no Encontral. Ah, vou comprar, gente. Pode deixar, teu estrelote, tô lá. <risos> e eu amo o Rafa, você. Muito. Hum. Próximo torrão é do sardinha Olha só, sardinha fazendo torrão de açúcar Você conseguiu imaginar isso? <risos> Gente, eu achei que ele tava Putíssimo comigo ainda Porque ah. foi ele que falou que eu era overplay Então, certeza que Mas enfim, fala aí <risos> Garota, a minha maior Raiva ontem foi não conseguir Sentir raiva de você Porque você tem que ser tão apaixonante Ainda Ai. mais ainda bem que você fez tudo aquilo, tornou menos doloroso te dar aquele voto. Voltaremos a ser aliados no Lendas 2, talvez lá você me ganhe. Ai, que fofo. <risos> achei fofo, hein? achei assim, né, um pouquinho... Sardinha. Ah. Ah. <risos> Ai, uma Sardinha é maravilhoso. Meu maior arrependimento foi não ter forçado o F2 com ele. A hora que eu tenho Bom, aqui. e o último torrãozinho, fica... A Samira e a Bru. Ah, fica aqui fofo. na minha... Muito vez. Amo, não tira daqui. Eu não lembro desse encontro. Na verdade, eu lembro dessa foto. Bom, o último torrãozinho é do Samuel Manteiro. Mas, não. sabe, eu sempre fico um pé atrás com pessoas que todo mundo gosta. Não sei, mas fico sempre com um pé atrás e espero conhecer para tirar as minhas próprias conclusões. A primeira vez que fui conversar contigo, eu não estava com o pé atrás, estava com todos os pés possíveis. Duas mensagens depois eu já pensava: Putz, eu adoro essa menina. É leve a forma que você conversa com as pessoas, o seu jeito é muito doce e todas as risadas que compartilhamos juntos fizeram te me fizeram te adorar muito. Eu não vejo a hora de te conhecer pessoalmente. Você é luz, te adoro, venha encontrá Ai, que fofo, gente. Ai, Samuel é maravilhoso. Gente, o melhor social do cast era do Samuel, porque ele... Sabe social, pessoal? Eu não consigo muito fazer. E ele conseguia me fazer fazer, porque ele fala de uma forma tão leve, tão envolvente, tão legal, tão divertida, que você fica horas falando de qualquer coisa com ele. Ele é maravilhoso de conversar, gente. Amo demais esse garotinho. Sim. Hum. <risos> Ai. Então, acabaram os torrões, acabou, acabou aqui a, a, o que eu preparei de perguntas, mas, aparentemente, você tem mais coisas a dizer? Ah, eu quero dizer que foi uma delícia participar de Bali, que eu amei muito tudo, amei os Sete Alvinhos, amei conhecer Jaqueline, maravilhosa, amei conhecer essas pessoas que me mandaram torrãozinhos que foram incríveis comigo. Todo mundo foi muito incrível comigo, né? É, então, não, não teria como eu sair triste, sabe, foi uma experiência muito boa para mim, super válida, vou levar essas amizades comigo O Álvaro tá quase dormindo na, na entrevista, <risos> coitado <risos> E eu queria, eu queria agradecer a todo mundo, sabe, por ter sido tão legal comigo, por ter feito esses dias tão doidos é, ficarem mais leves E principalmente a Milene e o Carlinhos que me ouviram tanto <risos> chorar e desabafar e tudo mais e para os meus amigos lá de dentro, boa sorte. Espero que vocês vão para a final e tomem aí essa maioria <risos> bonitinha. Então, vamos, é, eu queria te agradecer também. Assim, eu estava ansioso pro, pelo chá com você, eu estava adorando te acompanhar. É muito melhor te ver jogar de fora do que como adversário seu, assim, desesperador seu adversário, <risos> mas dentro fica assim, fica assim: Meu Deus, olha a Nayara lá sambando. <risos> <risos> E, e foi muito legal, assim, batemos o recorde, vai ser o chá mais longo, acho, da temporada até aqui. Mas também por a porque gente... Porque <risos> sempre são longos, é porque eu falo demais, né? Eu começo a falar, me empolgo Não, daí. Eu acho que, <risos> assim, era natural, porque foi, foi muito polêmico, o seu CT foi muito caótico, tinha muita coisa que as pessoas estavam querendo saber, que precisava Sim. ser esclarecidas. Foi, foi uma delícia, eu acho que vai, as pessoas vão assistir sedentas, então... tá todo mundo chá. E aí, sobre, sobre isso daí, sobre o link que eu vou postar, é, eu sei que vai dar bochicho, sabe? Ah, vai estragar o jogo das pessoas? Não vou, porque provavelmente as pessoas... Isso daí vai interferir zero no jogo. É só pra mostrar também que toda história tem dois lados, e antes de vocês saírem pintando as pessoas de vilã, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fui overplay, ouçam os áudios e tirem suas conclusões aí do que aconteceu realmente no meu CT. Tá bom? É isso. Muito bem. Então, gente, é isso. Agora Merge, primeiro CT da Merge, sempre icônico, mas não sei, já deve até ter sido o primeiro CT quando esse chá foi ao ar, mas vamos ver os primeiros passos aí, se as coisas caminham, como elas estão parecendo que vão caminhar, e uma hora esse circo vai fechar e eu ajudo para saber o que, que vai acontecer. Eu espero eu vocês então, no próximo Chá com Alvinho. Um beijo todo mundo e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. gente. Tchau.